Tátia, e eu vou contar pra vocês as minhas aventuras e desventuras Pra você não perder nenhuma das minhas loucuras aqui Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo Comenta também pra eu saber o que você tá achando E me siga no Instagram também, que né, nunca é demais Eu posto bastante stories lá das minhas palhaçadas no dia a dia Acho que as pessoas se divertem comigo, então vem você também Eu vou contar pra vocês hoje sobre como foi a minha primeira semana nos Estados Unidos Tá, vamos lá Cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zona toda. A minha viagem para os Estados Unidos foi super tranquila, eu não tenho medo de avião. Enquanto eu estava acordada, eu assisti filme, o restante do tempo eu dormi, porque eu durmo muito fácil em carro, em avião, em ônibus, metrô, o que for eu durmo simplesmente. Quando o avião tava pousando em Nova York, que foi onde eu cheguei primeiro, eu tava assistindo um filme e eu coloquei Frozen. E aí o avião decolou em Nova York comigo sentindo o let it go, porque eu coloquei realmente a cena. Let it go! Let it go! Tava me achando, me sentindo. Todas as au pairs que chegam dos Estados Unidos passam por uma semana de treinamento. A semana de treinamento da au care foi em New Jersey, num hotel Double Tree, da linha Hilton, linha? Da equipe Hilton. Chegamos lá, aquele grupo de au pair e tudo mais, a gente passa pela imigração, né, apresenta todos os papéis, ó, tá aqui, você au pair nessa casa, com essa família e tudo mais, te aprovam, né, carimbam o seu passaporte falando que você entrou no país, e aí, quando você pega a sua mala e você sai do aeroporto, você tá de cara com pessoas da agência lá, segurando a plaquinha, né? Alper Care. Porque, assim, várias agências embarcam no mesmo dia. Então, muitas vezes, as Alper... As Alper... As au pairs que embarcam com você não vão pro mesmo treinamento porque elas podem ser de agência diferente. E aí colocam a gente na van e a van leva a gente pra esse hotel em New Jersey, que é uma hora, uma hora e meia de viagem. Que assim, eu nem senti porque eu olhava na rua e falava, ah, meu Deus, eu estou nos Estados Unidos. Tipo, quando você chega num lugar que você assistiu... Tudo que você tá vendo em filmes a sua vida inteira, gente, é muito legal, é muito mágico. Eu acho que em qualquer país, né, porque realmente eu só saí do Brasil pra vir pra cá. Então eu creio que, sei lá, se eu fosse pro Japão eu ia surtar também, se fosse pra Londres, porque eu sou muito fã de Harry Potter, eu ia ter um troço. Então é aquela coisa do tipo, eu estou em um filme. Chegando no hotel, o pessoal do treinamento te dá as instruções de como que vai ser esses dias que você vai passar lá. São, acho que, três dias, é? Né? Segunda, terça, quarta, isso... E para quem tem uma especialidade no seu perfil de au pair, ela fica mais um dia Elas passam todas as instruções de como essa semana vai ser Te dão a chave do seu quarto E você não pode escolher quem você fica no seu quarto Você pode ficar com qualquer pessoa E é, geralmente os quartos são sorteados por região que você vai morar ah, aliás, eu não fiquei o quarto que as meninas iam vir pro Colorado também, não. O meu, sei lá, foi uma confusão. E era uma menina francesa e uma menina colombiana, se não me engano. Gente, é muito legal e engraçado ao mesmo tempo a gente tentar se comunicar nessa primeira semana. Porque, assim, você tem que se comunicar em inglês, né? Eu ainda falo espanhol, então, tipo, eu conseguia falar com essa menina em espanhol, e tipo a gente vem, muitas meninas vêm pra cá pra aprender inglês mesmo, né pra viver a língua, e até eu mesmo que tinha estudado inglês muito tempo na hora de você falar, de você viver a língua, é completamente diferente parece que você nunca estudou nada então era muito engraçado, todo mundo com muito sotaque, né, do sotaque da língua nativa, tentando descobrir o que as outras pessoas estavam falando em inglês na segunda-feira, que a gente chega a gente tem um dia livre, porque que você tem, né, que se situar no, com o um fuso horário para descansar, porque afinal de contas a gente passou a noite inteira com a bunda sentada no avião. E apesar de eu ter dormido, eu cheguei assim, exausta lá. E aí eles te levam para um shopping que tem do lado. É um shopping outlet, eu não lembro o nome do shopping, mas é em New Jersey. E eles fazem esse fretamento pra gente ir passear Eu olho pra trás e tipo, é, parece besteira Porque agora, né, tô morando aqui já há um ano e sete meses É, sete ou oito, sei lá eu já tô acostumada, né, pra mim. E em shopping não é novidade. E tipo, tudo era maravilhoso. Tivemos a tarde livre no shopping, foi super gostoso, aproveitei demais. Pra mim tava tudo lindo, maravilhoso. Eu achei que eu nunca fosse sentir saudade de ninguém na vida. É, no segundo dia foi quando começou o treinamento em si. É muito cansativo o treinamento, porque eles fazem você acordar às 6 horas da manhã. O café da manhã, acho que começa às 6 e meia, vai até às 7h30 no máximo. E aí, tipo, às 7h30 em ponto... Ele já começa um treinamento. Eu sei que é muito cedo, e tipo, pra quem tá tão eufórica, imagina, eu acho que eu nem dormi direito a, a última semana que eu passei no Brasil, de tão ansiosa que eu tava. E não tem condições, você tá exausta, você tem que acordar cedo. E eles ligam no seu quarto pra te acordar, é eu... um o uh. treinamento é simples, mas é essencial também Eles te dão dicas de como lidar com a Roche Family, com as crianças Eles fazem um treinamento simples de primeiros socorros Mas que eu conheço muitas meninas que tiveram o mesmo treinamento que eu, que precisaram desses primeiros socorros com as crianças que elas cuidam, e que foi muito bom. Eu, graças a Deus, nunca precisei. E é isso, tipo, eles apresentam um pouco da cultura, situam você, né, o que acontece no país, eles falam bastante até de escola. Por que, que as crianças nos Estados Unidos crescem sendo obrigadas a escolher um esporte e serem tão boas naquele esporte? Se vocês quiserem saber, comenta aqui. Me fala, fala, Kátia, eu quero saber por que, que as crianças crescem tendo que amar e ser tão boas num esporte. Deixa aqui nos comentários. E aí foi assim, dois dias inteiros de treinamento. E aí eles fazem um tour pra Nova York. Sim, pra Times Square. Pra aquele miolo maravilhoso que é Nova York. Gente, eu só fui pra lá uma vez até agora. E assim, eu sonho com um o dia que eu vou voltar. Porque tipo, pra mim foi tão maravilhoso quanto eu sempre vi nos filmes e nas séries. E eles fazem dois tours pra Nova York. E eu fiz os dois, porque, né, como eu ia morar no Colorado e eu pensei assim... Eu ainda não sei qual é a facilidade de viajar dentro dos Estados Unidos, qual vai ser a minha independência de tomar iniciativa para fazer isso realmente. Se eu vou ter dinheiro, então eu aproveitei o máximo que eu podia esse tempo que eu passei em Nova York. Eu fiz os dois tours e foi muito, muito legal. Eu me senti, sei lá, se eu tivesse indo numa excursão quando eu tava no primário. Aí o primeiro tour é guiado, então a gente tem, tá num ônibus de turismo mesmo com um guia, um o nosso guia era e vai mostrando pra gente tudo e as ruas de Manhattan. Sei lá, se você tem a chance de viajar, vá. Não importa pra onde seja. Eu acho que conhecer a história e os lugares, assim, com seus próprios olhos é uma das melhores coisas que você pode fazer no mundo. A gente passou pela Brooklyn Bridge. A gente parou pra olhar a Estátua da Liberdade. Gente, a Estátua da Liberdade é desse tamanho. Você vai pra um, pra um porto, pra uma Bahia, assim. E aí, você acha que a Estátua da Liberdade vai estar tá ali, nossa, enorme e maravilhosa. Só que, na verdade, você tem que pegar uma balsa pra ir pra lá. E a gente não tinha tempo pra fazer isso, né? A gente só viu a estátua da Liberdade dele, Lu. A gente passou pela frente do memorial do 11 de setembro. A gente passou pelo bairro da Itália, né? A gente fez esse tour rápido pela parte mais, assim, histórica, interessante de Nova York. O guia turístico mostrou pra gente de longe, o ônibus não conseguia entrar na rua, de onde é o café de Friends. Ele apontou de onde que era o apartamento do Daniel Radcliffe e eu... Uh, sou louca por esse homem. Enfim, foi super legal, a gente parou em alguns... A gente parou no Central Park! Só que quando a gente parou lá, já tava escurecendo e tava muito frio também. Eu fiquei saltitando no Central Park o tempo inteiro, cantando a música de Encantada. Como vai saber quem como ela sabe que <risos> É muito divertido quando você tá experimentando, experienciando... Uma coisa, pela primeira vez, porque você tá de coração aberto, seu coração tá puro. Tipo, você tem a sua visão daquilo. Pra finalizar o tour, eles pararam na Times Square... Sim. E aí, o moço falou assim: gente, vocês têm acho, uma hora, uma hora e meia. Nós vamos aqui e depois a gente volta. Eu nem sabia o que, que eu ia fazer. Eu tava tão deslumbrada e eu sou apaixonada por musicais. Então, quando eu via a fachada daqueles musicais, Anastácia, Aladdin, Chicago nossa, é muito legal entrar. Foi a primeira loja enorme que eu entrei de MMs, da Hershey's. A Disney Store da Times Square é maravilhosa. E aí tem aquele monte de gente fantasiada de bicho, de Mickey, de Homem-Aranha, de Minnie, pedindo gorjeta quando você tira foto com eles. E é muito engraçado, porque eles ficam tirando, assim, a máscara, sabe? E quando você vê, as pessoas estão estão conversando assim com tá a mascarinha. E aí, no dia seguinte, teve mais treinamento e fizeram outro tour. Nesse dia o treinamento acabou mais cedo, só que esse outro tour tinham vagas limitadas, era um ônibus menor e a gente tinha duas horas eu acho que pra ficar na Times Square e eu fui. Fui de novo porque eu não sabia quando eu ia poder voltar. Gente, é doido porque assim, eu cheguei nos Estados Unidos eu não tinha chip de celular, não sabia como comprar, não sabia nada e eu tava usando o Wi-Fi do hotel e tinha Wi-Fi na rua. Sim, a Times Square tem Wi-Fi, e foi isso que me salvou. E aí, tipo, eu meio que fiz um, um trajeto de coisas que eu queria passar na frente, olhar, explorar, enfim. Fui na Carlos Bakery, comi o famoso Canoli. Tinha aberto o Carlos Bakery em São Paulo, mas eu não tive a oportunidade de ir, e quando abriu, tava fila de horas pra entrar no lugar, e aí eu falei, ah, quando passar, a moda, eu vou. E acabou que eu fui na de Nova York. <risos> me deu, assim, uma sensação de... Eu consegui. Eu me senti a Rachel de Glee. Sabe essa coisa do tipo, tudo que eu sempre sonhei tá aqui, nesse square? Quase que, assim, eu abri os braços no meio da Times Square e comecei a, a cantar. Don't stop, please. Depois do tour, no dia seguinte, a gente recebe uma instrução rápida de como que vai ser os nossos voos, como que a gente vai ser despachado de Nova York para o lugar que a nossa host family mora. Tem as meninas que vão ficar na região, então tem muitas host families que acabam dirigindo e buscando elas lá. Mas, no meu caso, Colorado, o miolo dos Estados Unidos, eu tive que pegar um avião, com destino a felicidade. E aí... <risos> gente foi quando a desventura começou. Mas, fiquem ligados, porque esse vai ser um próximo vídeo. Eu tinha que contar uma história gostosa pra vocês aqui. A anterior foi assim, novela mexicana, um dramalhão danado. Então não percam, o próximo vídeo eu vou contar <risos> a desventura que foi pra eu voar pro Colorado. E se inscrevam no canal, deixe seu curtir aqui, comenta pra eu saber o que você achou. De novo, tô pedindo de novo. Me segue no Instagram e é isso aí, um beijo e tchau!